Sejam muito bem-vindos ao Cometa Toon Um canal no YouTube focado em desenhos animados Então, se você gostou dos mistérios e teorias sobre essas animações Já vai inscrever no canal para não perder nenhum vídeo E eu sei que eu deveria estar tá fazendo teorias sobre os novos episódios Pink Diamond e blá blá blá Mas, não se preocupe que eu já tenho teorias prontas E na verdade, elas já eram para ter saído no lugar desse vídeo Mas, sinceramente, eu não gostei nem um pouco do resultado do vídeo Então eu acabei jogando o roteiro e o vídeo que eu tinha gravado tudo foi então, o problema não era a teoria e sim o vídeo, beleza? A teoria vai continuar a mesma, só o vídeo que vai ficar um pouco mais legal. Mas também, para deixar um pouco de lado a Pink Diamond, eu resolvi fazer esse vídeo sobre Safety Light. E cara, vocês gostaram muito do último vídeo de teorias sobre o jogo, e ainda tem muita coisa pra falar sobre ele. Mas antes de falar dos outros mistérios do jogo e vocês começarem a fazer teorias juntamente com a série principal, eu tinha que fazer esse vídeo tentando encaixar a história do jogo na linha do tempo de estilo. Universo, ou seja, nós iremos descobrir nesse vídeo quando a história de Safety Light começou. em estilo universo para que assim nós possamos ter uma noção melhor para as teorias. Mas será mesmo que Safety Light pode se passar na mesma história do estilo universo? Então hoje eu irei falar disso nesse vídeo. Safety Light faz parte da linha do tempo do estilo universo. E cara, eu já vou falando que esse vídeo vai ter spoilers do desenho e também da história do jogo. Então só assiste esse vídeo se você não tiver problemas com spoiler. Dito isso, vamos começar. Long ago there was a powerful weapon. A prison that could create entire armies of life. It was really bad news. But then, one day lost, never ever found again. E bom como eu disse, vai ser super importante descobrirmos aonde, ou melhor, quando o Save the Light acontece em Steven Universo. Porque se Save the Light não se encaixar em nenhum momento com a história principal, isso significa que não podemos considerar as coisas que tem no jogo na série principal, como a Square Dot, que tá na sala das bolhas, todos os novos lugares secretos e todas as descobertas sobre alguns personagens. Que, se você quiser saber do que eu tô falando, é só acompanhar o canal que eu vou fazer vídeo sobre todas essas coisas. Que eu não vou falar aqui o que são para ninguém roubar a minha ideia, hein? <risos> mas confia em mim, são coisas bem importantes. E para descobrir quando o Safety Light se passa, eu tive que ver o jogo até o final. Procurando cada referência ou menção a algum episódio. E mano, isso não foi nada fácil. Mas vamos ver algumas pistas e vamos descobrir o que nós queremos. Logo no início do jogo nós vemos alguns indícios de quando o jogo se passa. Na real nós vamos ter dois pontos para marcar a nossa timeline. Assim que você sai com o Steven, a cone do tempo, você consegue ver o Lars e a Sandy do lado de fora do Big Rosquinha, conversando. Ou seja, o jogo acontece antes do Lars virar um zumbi. É, um zumbi. Então vamos marcar que o jogo acontece antes do episódio Off Colors, que é quando ele morre e ganha aqueles poderes de leão bolado. Mas, na verdade, como nós marcamos esse episódio, nós também deveremos marcar o episódio The Trio, Stuck Together, I and my mom, Are you my dad? The Good Lars e Doug Out. Porque do episódio Doug Out até o episódio Of Colors, tudo acontece simultaneamente, sem nenhuma pausa. Começa com o Steven e a Connie ajudando o pai, depois todo mundo começa a desaparecer. Aí o Steven descobre o que tá acontecendo Se sacrifica pra salvar os amigos E aí ele e o Lars vão pra o espaço E o... acontece toda aquela treta Em Homeworld e tal, e o Lars fica rosa Tudo isso sem nenhuma pausa De tempo, ou seja, tipo assim Não passou alguns dias de um episódio pro outro Então como não teria tempo de acontecer Nada entre um episódio e outro Save the Light tem que acontecer antes De Dog Out, que é o episódio 22 Da quarta temporada, e mais a frente No jogo nós vemos mais uma dica Nesse diálogo entre o Greg e a Mete Пиши que na verdade não é a Metisha, Vai depender do personagem que você escolheu O jogo depende de várias escolhas Então não vai ser de fato o personagem que eu tô falando aqui Sei lá, no seu caso pode ser a Pérola Ou pode ser qualquer outro personagem Enfim, o Greg fala que ele é rico Ou seja, o jogo deve se passar Depois do episódio que o Greg ganha aquele cheque Que é no episódio 7 da terceira temporada E pela regra dos acontecimentos simultâneos Também podemos dizer que o jogo passa Depois de Mr. Greg Pois assim que o Greg ganha aquele cheque No dia seguinte ele já vai aquela viagem com o Steven e a Pérola Mas continuando Nós também podemos dizer que Save the Light Se passa depois de Tenil New Crystal Gems Logo no início do jogo não, Nós vemos o lava-carro do Greg Ser destruído pela nave da Rue Não, não é da Rue caramba É a Resonite e olha o que nós podemos ver no local A placa que a Peridot, a Lápis e a Connie deram para o Greg Lá naquele episódio da Aster New Crystal James Então com certeza o jogo se passa depois do episódio 16 da quarta temporada Então agora só sombram 5 episódios para checarmos né que são os episódios Storm the Room, Rock o um episódio lá do Tigre Filantropo, que eu não vou nem tentar pronunciar porque eu não consigo Round for Ruby e também tem um episódio lá em 4 Alternative Ending Caramba, é o meu inglês, como tá bala? E aí que está o grande problema E vocês vão ver o porquê o jogo Safety Light Não se encaixa na linha do tempo do Steven Universo. Na real pode ser até que se encaixa Calma que eu vou dizer os problemas E depois vocês tentam resolver Nessa lista dos episódios que sobraram Na nossa timeline nós podemos eliminar Stormy The Room Pois assim que acaba a Tenil Crystal Gems Começa o episódio Stormy The Room Então não tem como o jogo inteiro ter acontecido Entre esses dois episódios E também podemos eliminar o episódio Rocknaldo, Pois ele acontece na manhã seguinte de Stormy Room. E nós podemos ver isso logo no início do episódio, quando o Steven fala que é bem melhor estar sentindo a atmosfera da Terra e tals. Então só sobram três episódios. E agora eu vou falar de uma coisa que pode você concordar ou não. Nós sabemos que a nave das Rubis está no celeiro com a lápis e peridote. Assim como é mostrado no episódio Run from Ruby. E ela fica lá até a Ruby pegar a nave de volta, porque ela não roubou, porque a nave já era delas. Quem roubou na verdade foram as Crystal Gems. É isso aí. E em Save the Light, quando nós vamos visitar a Labs e a Peridot no celeiro, não vemos a nave da Ruby em nenhum lugar. Então esse episódio só pode se passar depois de Run for Ruby, pois como eu falei, a nave das Rubis não aparece no jogo. E se olharmos a nossa timeline até agora, com todos os nossos argumentos, o jogo Save the Light só poderia se passar entre os episódios Run for Ruby e Dogout. Ou melhor dizendo, entre o episódio Lion 4 e Dogout. Isso porque o episódio Lion 4 acontece com Beat City à noite E o início do jogo ainda é de dia Então ou acontece depois de Lion 4 ou acontece antes de Lion 4 Mas aí é que surge o problema Se Save the Light realmente tivesse acontecido em Steven Universo E como nós vimos nesse vídeo ele teria que acontecer entre esses dois episódios Você não acha que em Dog Out a Connie e o Steven iriam citar o que aconteceu com a Resonite? Hum, isso é um mistério ou uma falha? Na verdade não é uma falha, porque pode ser que a Rebecca nem tenha planejado a história do jogo direito, ou seja, quando lançou Dog Out não tinha planejado que teria uma coisa antes do episódio. Mas se a gente olhar pela série, é isso, cara. Infelizmente não faz sentido essa parte, tá ligado? Então olha só, nós descobrimos quando acontece Safety Light Porém ainda está um pouco confuso, então analisando um pouco melhor eu cheguei na seguinte conclusão. Save the Light não faz parte de Shiver Universo, mas mesmo assim não podemos desconsiderar tudo que foi mostrado no jogo. Afinal o jogo foi dirigido pela Rebecca Suga, que também criou a série, a criadora, a incrível Rebecca Suga. Então não tem pra que desconsiderar as revelações mostradas no jogo. E na real, pode ser até que faça alguma menção em Shiver Universo a Save the Light. Afinal, o jogo é uma história completamente fechada E não interfere no futuro da série Mas com certeza nos revelou várias coisas sobre o passado de Steven Universo Mano, esse vídeo queria muito ter feito há um bom tempo Mas infelizmente a edição dele iria demorar um pouco pra fazer Então eu acabei adiando ele pra 2018 Mas eu acho que essa é a hora certa pra fazê-lo Tipo, pra quebrar esse clima de só pensar na diamante rosa e no Lars. Porque, cara, tem muito mistério ainda que a gente não resolveu. Então, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Deixa aquele like se você gostou. Se inscreva no canal caso não seja inscrito. E compartilha esse vídeo lá no AminSU, marcando a tag teorias. Mano, isso realmente me ajuda muito a continuar fazendo os vídeos pra vocês. Então foi isso. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!